Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem vindo a mais um vídeo, galera está eu e o Fernando, hoje o Fernando veio apresentar para mim essa lenda aqui ó, uma casa muito sinistra e para chegar nessa casa galera, deu muito trabalho, véio. a gente teve que enfrentar esse matagal e ó, a gente foi lá, na... tem uma casa ali, não sei se dá para ver pessoal, ali mora o senhor Piquira, ele é conhecido como Piquira e ele morava aqui nessa casa aqui galera, ô Fernando, qual que é a história? Que ele te contou cara ó a história dele que ele morava aqui ele e a mulher dele né sim e e a certa noite ele tava dormindo disse que ele se sentiu sufocado alguma coisa tava sufocando ele nessa casa aqui Thiago. não aguentou ficar aqui nessa casa como se tivesse enforcado, enforcado. Assim. e fora os barulhos que ele escutava andando barulho das panelas no fogão tudo quanto é lugar será né? que ele chegou já viu alguma coisa aí rapaz pelo que ele saiu assustado aqui ele não quis nem nem vim aqui que ele, ele deu até a chave pessoal mostra aí ó ele deu a chave para gente. gente é. E ele não quis, ele não ia falar buscar a chave, ele não quis, ele falou, não vou lá de jeito nenhum. Não quis, ele falou, ah, se vocês quiserem ir lá, do a chave, mas não vou lá não. Ele falou, não tem coragem nem de lá roçar aqui perto, e pode ver que tá tudo mato mesmo, cara. Ele é, falou, nem de dia, ele falou, ah, nem de dia, imagina a noite. E aí, vamos lá pra dar uma, conhecer essa casa aí? Vamos lá, Thiago. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e vamos conhecer a casa do senhor Picoira. Fernando, vai lá, vamos, vai na frente aí. Como Abre. Não. Vamos ver aqui por fora aqui primeiro como que essa casa. Uhum. Ali tem uma entrada também, né, cara? Parece que ela abandonou mesmo aqui o local. Cara, e aqui tem alguma coisa também, ó. Será que era uma, um tanque de peixe? É. Uma piscininha. piscininha. É, tinha uns um lesos ali, galera. E aquela porta ali, será que tá aberta? É. Ah, mas ele deu a chave, né? É. Vamos entrar por lá? Tem marimono? Tem marimono? Ah, tá trancado, né? É, pessoal, ele passou a chave pra nós, ele ficou com muito medo mesmo, a gente chamou ele pra vir aqui Pra ele contar, na verdade, a história aqui pra gente, que ele presenciou, ele não quis, ficou com medo Então, vamos ver como que é essa casa Ó O que que é aqui, Fernando? Abre aqui pra nós ver Olha, o fogão Será que esse fogão, essa panela era do senhor Piquira? É, do senhor Piquira, né? É um banheiro? É um banheiro Banheirinho ali Hum, mas não tinha vaso, né, cara? Então. Será que ele tinha feito um forno antigamente para de fora? Ó, aqui é um forno. Um Ó galera, forno. Tanque. E ele é um senhorzinho bem de idade, né, cara? Bem de idade. Bem de idade. Bem de idade mesmo. bem. Aqui é um fogão a lenha. Cara, só de olhar assim por fora é sinistro. É assustador, né? É sinistro, é olha esse que forno é aqui, mesmo. mano. E tá cadeado ali mesmo? Tá. Entendeu? Tá com a chave aí? Não. Ele não quis vir, né? Ele não quis vir. E não foi ele que construiu aqui, né? Ele, é, quando ele mudou aqui já, já existia essa não, casa pelo jeito. E eu acho que ele nem sabe, né? Se aconteceu alguma coisa aqui, porque. Ele não quis vir aqui mais, né, Já? Então. Vai saber o que tinha nessa casa aqui antes, antes de ele morar, né? Licença! Pô! Tem um caso de abelha ali, mano. Licença. Olha, tem casa de abelha ali. Que era uma a pia, será? É a pia, porque não é negócio de a panela, né? É de a panela? É. que a panela ali. Tá, porque as abelhas ali, mano. Ah, aqui tem um vaso sanitário. Sinistro, cara. Uma cadeira aqui. Cupim tem de monte nessa casa, tá? Tem mesmo. Onde tem cupim, mano. Não, não é coisa boa, não, filho. Tem coisa ruim, né? Demônios, velho. Galera, olha lá. com medo de pisar aqui, ó. Perigoso ter cobra aqui, sabe? Mas ali, ó. É de pendurar a panela, você é, fala? É de pendurar a panela. Coxa, se pendurar pendurava antigamente né? Ui, tem um sofá aqui, mano. Óculos. Hum. Sofá. Cara, parece que tem gente sentada aí. É, ele representa, né? Tá aqui a representa... Oh, representa alguém sentado ali, galera. Opa! Desculpou. Tem alguém aí? será que é ele que veio? Ó, uns óculos né? Isso tá. hoje não tem nada. Quero um quarto? Nossa, eu vem aqui onde eu tô aqui, mano. Respira pra você ver, falta o ar, Ixi cara. Maria. Não falta? Falta ar aqui, hein, cara. Galera, falta o ar aqui, cara, sem brincadeira. Ó, oh, não dá pra respirar, cara, ó. Oh. Escutou eu ali, né? Fiz do meu... Ó, da rua. O que é que eu te ele aqui ó, e daqui, ó. Uhum. Tá bem muito uhum. essa parte de correr de Não. muito essa caixa aqui ó tá vendo? você tá vê? bem pouco uhum. por né? essa caixa aí, trai bastante a estrela tá caindo Ah? come, né? Come. Esse quarto aqui é melhor que aquele lá, galera. Porque lá não dá para respirar. Não dá, não é por causa de cheiro, nada. Não vem ar, cara, não vem. Abafado. Abafado. Né? é Fernando, acabou a bateria da minha câmera 2% 2% 2% vamos sair galera eu vou sair para poder encerrar esse vídeo aqui para vocês fecha aí Fernando e acabou a bateria te juro por Deus acabou a bateria aqui ó da câmera vai desligar a qualquer momento e eu vou estar voltando aqui à noite para poder fazer a investigação sobrenatural é, a gente vai lá entregar a chave para o se eu, pico, se eu conseguir gravar, eu mostro pra vocês aí, mas é isso aí, galera, fechei, Fernando, é isso aí, tchau Vou deixar tá aqui, o carro aqui.